Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu fiz alguns questionários aqui, é, no meu grupo de trabalho também. E eu vi que a maioria das pessoas pedem ajuda para relacionamentos. E o cachorro não quer parar de latir, mas tá é tudo bem. Então, gente, é, relacionamentos. Relacionamento é vida, né? Então não é só um relacionamento com um gatinho, com o um namorado e sim um relacionamento com a vida, né, com tudo tudo que estamos fazendo aqui é relacionar-se, né, até conosco mesmo. Então, tipo, relacionamento é realmente tudo. E eu tô pensando em fazer um curso especial para a gente falar sobre esse empoderamento, sobre essa busca de si mesmo né, nas relações, onde eu estou no meio de tudo. Então, às vezes a gente perde a nossa autoestima, a gente perde o nosso auto amor, né? A gente não entende o que a gente está fazendo aqui, no meio desse murmurinho de informações. Então, eu tive uma depressão, não falo uma depressão, vazio, um questionamento muito profundo sobre a vida, sobre o que disso tudo faz sentido, qual o significado de passarmos por isso que tudo para nada. Então, gente, é, eu acho que pode ser bem interessante todo esse processo que eu vivi, né? E eu li mais de dois mil livros aí para conseguir tirar aquela dor, né, aquele rancor, aquela... Por mais que as pessoas falavam, nossa, você é linda, você é querida, você é inteligente, é, a gente entra num, num buraco sem fundo, a gente não consegue se achar. É muito doloroso quando a gente não vê o nosso valor, quando a gente não sabe a importância da nossa vida, o porquê estamos aqui, né, o valor pessoal, o empoderamento pessoal é muito importante. Então... Eu quero deixar para vocês aí, para as pessoas que me seguem há muito tempo, às vezes desde o Fitness, que ativem as notificações para receber os vídeos que eu estou postando, o material que eu estou preparando. Pode ser muito importante para todos, eu espero que sim. Né? Então, nós estamos aqui para ser diferentes, para entender essa existência e não passar pela vida, e viver uma vida material e ter perdas dolorosas. Porque, com certeza, quando a gente está dentro de um sistema que a gente não sabe como ele funciona, é igual uma ameba que está no nosso intestino. Ela está lá fazendo a festa, né? E achando que a dona do pedaço, de repente, você manda um remédio lá e mata ela. Então, a gente está dentro de um sistema e precisamos entender o motivo da nossa vida, né? De verdade. Então, qual que é a arte né? de relacionar-se com as pessoas? Hoje eu entendo que... Não temos tempo suficiente para entender o outro, o mundinho do outro. Então, aquele negócio do senso comum, das pessoas que fazem cursinhos de falar ''Ai, ah, desse jeito você conquista fulano'', ''Ai, ah, desse jeito a mulher morre por você''. Gente, isso não funciona. Sabe por quê? Porque somos todos muito diferentes. Todos somos muito únicos. Então, assim, às vezes uma palavra que pra mim é tipo uma coisa que me transcende... Pro outro, é um tapa na cara. Então, quando a gente vai mergulhar fundo nesse tipo de coisa que a gente, cada um não tem dentro do seu mundinho, a gente descobre que não existe um senso comum. Não existe, ah, o certo é sair todo sábado à noite. Não existe nada aqui de mim e vocês que é igual. Não existe nada. Então, essa busca minha por dentro de mim mesma, né, de buscar minhas respostas, de buscar quem eu sou de verdade. O que que eu segui acreditando, sofrendo, às vezes, com dinheiro, com valorização, com a vida, sabe? São valores, crenças, não é religião, tá? Crenças é, são coisas que a gente acha que é certo. Então, ah, é certo andar de tênis na praia, pra gente tem gente que é certo, tem gente que não. Então, quando a gente desce nesse detalhe, na essência de cada ser, às vezes a palavra que você falava com uma pessoa que estava com você três minutos atrás, se você falar para a próxima, ela vai surtar com você. Então a gente tem que ter muito cuidado com o relacionamento com os outros. E como é que a gente faz isso? Né? Desde que a gente se entenda, a gente se dá tudo o que a gente precisa e a gente não mais terceiriza a felicidade. A gente não mais depende que o outro nos faça feliz Porque isso é muito covardia, né? Quantas vezes a gente simplesmente acha que o outro tem que nos fazer feliz, sendo que a gente não se faz feliz. Então é muito é, perigoso isso. Por que, que eu exijo de alguém algo que nem eu me dou? Não é uma covardia muito grande isso? Então assim, quando a gente começa a observar esse autoconhecimento, esse autoamor, descoberta de mim mesmo, o que, que eu posso fazer para me fazer feliz... E liberar o outro da necessidade de me fazer feliz, de me fazer alguma coisa. E aí os relacionamentos vão se tornar o quê? Pureza. Vão ser o que são e pronto. né? Então todo mundo vai poder ser o que é e juntos a gente transborda. e Mas eu não cobro mais do outro que, não, que ele não pode me dar. Como é que eu posso cobrar de alguém alguma coisa que eu nem sei se ele tem? Então, a primeira parte lá do meu relacionamento com a minha família mesmo, fui morar sozinha e sair de casa e tudo mais, hoje eu entendo como é que eu cobraria do meu pai algo que ele não recebeu. Então, eu quero deixar pra vocês aqui um link que é de um exercício guiado, que é um mergulho em si mesmo, um momento inicial com vocês, que vocês vão começar a entender essas coisas aí que a gente tá falando sobre o que eu tenho dentro de mim. O que é que eu trouxe de verdade lá das minhas raízes do meu pai, da minha mãe... E das raízes do meu pai, da minha mãe... Porque eu sou um resultado de tudo isso. Se a gente for analisar meu pai... Minha mãe recebeu um monte de coisas de alguém... Que também recebeu de alguém... Que também recebeu de alguém... Isso é uma linha infinita de coisinhas... Que eu recebi. E aí? Eu devo manter isso? Isso é o que eu gosto? Né? Então, assim... Quando você olha pra isso com amor... Que é esse exercício que eu fiz e que eu quero deixar pra vocês... Quando vocês olharem esse, esse serzinho de vocês interior com toda aceitação e entender o ser de vocês, o quem eu sou de verdade, que eu não preciso ter uma máscara para ser aceito porque eu não sou aquela Fernanda que as pessoas queriam, você começa a se dar tudo o que você precisa, você começa a se amar, você começa a se empoderar. Porque daí você não precisa manter uma máscara, manter um perfil, manter um status só para agradar alguém. Entendeu? E a partir daí você pode ser você, e isso é lindo, a partir do momento que você se aceita, você aceita todas as pessoas como elas são, você dá o tempo para as pessoas exporem o que elas gostam, e elas não precisam ser iguais a vocês, porque eu mesmo não quero ninguém que seja um clone de mim, então eu quero pessoas que sejam diferentes, eu quero compartilhar vidas, eu quero entender, porque eu sei que cada ser é único, né? então isso é muito valioso, e é isso que eu quero abrir. Para vocês que queiram se conhecer, para vocês que queiram mergulhar em si mesmo e buscar a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro valor e o seu verdadeiro empoderamento, porque viemos aqui para ser únicos. Então, todos somos únicos, mas precisamos descobrir isso. E eu estou aqui para levar vocês para essa jornada interior de volta para si mesmo e do alto amor, E isso não tem preço. Você está com você. Se dar tudo o que você precisa e liberar os outros da necessidade de te fazer feliz, isso é muito grandioso. Então, o relacionar-se começa com você mesmo. O relacionar-se começa com o amor próprio. Amor próprio, autoestima, confiança, poder. Poder de ser quem você é, porque você é único. Todos somos únicos. E a partir do momento que a gente entende essa unicidade, não tem nada que nos segura, porque a gente é o que a gente é que isso é lindo ser íntegro é melhor do que ser bom deixe o e-mail de vocês aqui no link. inscreva lá no canal do YouTube e todos esses cinco anos de experiência que eu vivi de volta para minha essência de volta para o meu ser para minha completude para minha plenitude eu quero compartilhar com vocês então mulheres empoderem-se homens sejam vocês sejam poderosos sejam você analise tudo que você não é porque esse meu trabalho de emoção de tudo que você não é com leveza, aceitação e amor, a gente vai muito longe. E é isso que eu desejo para todos vocês, um beijo grande, gratidão profunda. E é isso, se inscreva no link que eu vou deixar aqui para vocês receberem um o conteúdo do canal do YouTube e deixe suas perguntas que eu vou responder assim que eu puder. Um beijo grande para vocês, gratidão profunda, somos todos um, de verdade.